Olá pessoal, começando agora ao vivo aqui no Instagram. Ontem era quinta, a gente faria um ao vivo, acabou não rolando. E hoje a gente vai ter uma conversa super especial com a deputada federal Érica Kokai para avaliar um pouco esses últimos acontecimentos, não só aqui no Distrito Federal, mas no Brasil e como é que o coronavírus tem um impacto enorme na questão dos direitos humanos. Eu já vou convidar aqui a Érica para se ver para a gente começar. Vamos ver se dá certo aqui, aguardando a resposta e vocês que estão acompanhando vão chegando aqui na nossa live para a gente poder trocar uma ideia hoje. São muitos temas, né tem um debate muito amplo de direitos humanos nesse momento de pandemia e é um tema muito importante da gente discutir, já que está mais do que comprovado que as pessoas que mais são afetadas nesses momentos e nesse momento que a gente está vivendo já começam a ser afetadas são as pessoas é, com alguma situação de vulnerabilidade. Eu já mandei o convite, estou esperando a Érica aceitar. Aí, acho que ela está se organizando lá. Estou aguardando a resposta para a gente poder começar o nosso papo. Então, para você que está chegando daqui a pouco, eu e a deputada Érica cocai vamos trocar uma ideia sobre essa crise enorme do coronavírus aqui no Instagram e também os impactos que isso tem nos direitos humanos na cidadania das pessoas, que eu acho que isso que para nós importa, ó. solicitações, adicionar. Érica já chegando aqui na live para a gente poder, poder conversar hoje. A gente que se encontra muito em mil agendas, agora as agendas estão suspensas e a gente vai se encontrar hoje. Érica? Eu não estou te vendo ainda, não sei se as pessoas já estão... Estou escutando, comecei a escutar. Como se a internet estivesse um pouco irregular, mas não tô te vendo ainda. Sim. As Sim. pessoas já estão vendo? Vocês já estão vendo a Erika aí, gente? Eu tô, eu tô te vendo, mas está ruim o som. Tá ruim o som? Eu tô te, enche... eu tô te vendo, tá mas o... Tá cortando? Eu tô, eu tô tentando descobrir se é a minha internet tá. ou se é a sua. Ah, não. falou... O pessoal tá te vendo, mas diz que sua imagem tá um pouco ruim. eu não tô te vendo ainda. Tá aparecendo escuro para mim, como se fosse uma tela preta. Acho que a gente podia tentar de novo. Eu te tirar e colocar de novo? Vamos tentar? Vamos tentar, vamos tentar. Então, ótimo. Vou tentar de novo aqui, gente, porque deu um probleminha, né? Acontece. A Erika manda de novo a solicitação. Vocês estavam vendo ela, só que granulado. E vocês estão vendo minha imagem normal ou a minha imagem tá ruim? Só para eu saber se é a minha internet, vendo os dois, se a imagem tá boa. Então a minha imagem tá boa, eu vou mandar agora aqui a Érica de novo o convite. Foi o convite, vamos ver, pra gente começar aqui o nosso papo. A gente está se adaptando, nessas né, novas tecnologias. Oi, Fábio. Oi, tudo bem? Eu não tô te enxergando, mas o povo diz que tá... Enxergando, então tá bom. Eu estou você tá... você tá me enxergando? Sim, sim. Eu não sei se é a internet. Pessoal, todo mundo tá vendo a imagem dos dois aí? Isso que é o mais importante do que eu. Normal. E a Érica você tá bem nesse confinamento? É um período duro que nós estamos vivenciando, né? Mas, é, de toda sorte, é um confinamento absolutamente necessário nesse momento. Eu acho que a gente é, tem vivido muita gente criticando agora esse confinamento como alternativa. Como alternativa né? O próprio governo federal, o presidente da República, tem feito uma fala muito ruim em relação a isso. Né? E você está acompanhando esse debate no Congresso. Como é que você está vendo isso? Então, primeiro que é, você está. Um governo ele explicita os elementos que fazem parte da sua própria existência, da sua gênese, eu diria. O primeiro aspecto é que é um governo que não é fruto de um processo democrático, um presidente que nunca respeitou a democracia e que, portanto, não tem nenhum tipo de de, assim, de simpatia, eu diria, com o processo democrático. É um presidente da República que é anula o outro, não é? que invisibiliza o outro, que não considera o outro, só considera o outro se o outro for o seu espelho, e que hierarquiza vidas. Então, como hierarquiza vidas? Acho que as vidas da população LGBT, das mulheres, dos negros, elas não têm tanta importância. Para expressar isso em um momento onde nós estamos vivenciando uma profunda crise sanitária, uma crise, uma crise política, uma crise, uma crise econômica, social. E veja o que nós estamos vendo hoje. É, só se enfrenta esta crise sanitária é, considerando o outro, né? de uma forma interrelacionada, não se enfrenta sozinhos. E nós estamos vencendo um presidente que também se utiliza dos instrumentos que são características fascistas, não só de anulação do outro, de negação do outro, de hierarquização de vida, mas também de buscar sempre inimigos internos ou inimigos imaginários. É um governo que não, não existe, não sobrevive, se não criar inimigos imaginários para poder justificar ou esconder a sua própria incompetência e ineficácia. Então, o que nós estamos vencendo no parlamento? Primeiro que se criou uma, uma dicotomia absolutamente falsa de que, para as pessoas sobreviverem, elas teriam que romper o isolamento. E aí nós vamos ver que é, é preciso e era preciso que o governo é, dotasse a sociedade em condições de ela vivenciar o isolamento. E aí foi nesse sentido que o governo ofereceu no início uma bolsa ou um auxílio de 200 reais, que, que não, não dá é para comprar, né? dá, dá comprar duas cestas básicas, e que nós conseguimos ampliar. E ampliamos mais ainda no dia de ontem na Câmara, incluindo uma série de outros é, segmentos de trabalhadores e trabalhadoras, mas também abrindo para as mães adolescentes. Porque como o projeto original da renda mínima, ele estabelecia que só teria validade quem tivesse uma idade de 18 anos ou mais, estavam se excluindo as mães adolescentes. Então se ampliou para as mães adolescentes, para várias categorias como marisqueiros, é, pessoa, é, trabalhadores na reciclagem, na reciclagem é, entregadores de aplicativos, uma série de outras categorias para que se pudesse ter um direito de vida. Porque você o Estado tem que promover o isolamento social e, ao mesmo tempo, assegurar que as pessoas possam sobreviver. E o que nós estamos vendo, o, o, o, Fábio, é uma característica de um genocídio que o governo quer implementar no Brasil. É como se a gente já dizia, uma necropolítica, e em grande medida, uma necropolítica por negar o direito do outro, negar a existência humana, que pressupõe liberdade, pressupõe afetividade, pressupõe existência plena, é uma necropolítica que se expressa agora em dados extremamente concretos de de óbitos, que se conta em óbitos num país que está subnotificada a pandemia. Porque, veja, o Brasil ele não tem 300 é, testes por um milhão de habitantes. É uma, veja, uma quantidade, você tem países que tem 20 mil pessoas testadas para cada um milhão. Tem países que têm mais do que isso. E nós estamos aqui, não temos 300 pessoas por um milhão. Então, você está... É, subnotificando a, o efeito, se calcula alguns que nós deveríamos ter, podemos ter 12 vezes mais pessoas é, vítimas é, com óbito é, do coronavírus ou então infectadas pelo coronavírus e você tem uma subnotificação e ao mesmo tempo tem uma subnotificação se trabalha no escuro, o governo quer romper o isolamento social, não dota os estados de condições de é, é, enfrentar a pandemia, nós apoiamos, aprovamos um auxílio para os estados e municípios, recompondo o ISS para municípios e o ICMS para os estados, e o governo disse que isso é uma pauta bomba, que é uma pauta bomba, e está trabalhando para impedir que esse recurso chegue. Então, os estados tiveram uma queda de arrecadação, que pode chegar a 40%, uma queda de arrecadação, um volume imenso de demandas para enfrentar estas estas condições, o governo não encaminha respiradores, não credencia UTIs, não tem testes em quantidade suficiente, não dota os profissionais de saúde de equipamentos de proteção individual. Então, o governo federal não ajuda, não ajuda. É o, o presidente da República estimula o rompimento do isolamento social sem dar condições aos, a, a, a, aos estados e aos municípios de estarem enfrentando a demanda que cresce. E, ao mesmo tempo, cria uma polêmica com estados e municípios, ou ora com o presidente da Câmara, ora com quem quer que seja. Mas tem que estar sempre com os dedos em forma de armas apontados para justificar a sua eleição, que foi eleição construída com o discurso do ódio. Com discurso Não, é muito do... absurdo. E ontem, e no meio de uma crise tão profunda como essa, o presidente da República prioriza a demissão do ministro da Saúde. E assim, por mim, o Mandetta não é nenhuma figura histórica de defesa do Sistema Único de Saúde. Pelo contrário, eu acho que ele foi, inclusive, colocado naquela posição para privatizar o sistema de saúde. Mas dada a emergência social que é o coronavírus e que é a necessidade da gente é, enfrentar esse problema de frente como país, ele tinha uma postura minimamente técnica, baseada em evidências, na ciência, para enfrentar esse momento. E a impressão... Que eu tenho aqui, é a gente tem o um governante, que é o Bolsonaro, que não tem o mínimo, né? O mínimo de condição de se manter, inclusive na, na cadeira que ele está sentado hoje, que é a cadeira da presidência da República. E ele, ele cria esses gatilhos para ativar os seus apoiadores em todas as redes sociais, né, os seus apoiadores para fazerem o discurso, que é um discurso do ódio, que é o um discurso da não ciência. Agora, tem, uma, tem algumas, alguns elementos positivos também né, nesse processo, Érica. Um deles eu acho que é a importância que tomou o sistema único de saúde, eu tenho falado muito aqui nas redes sociais nesse período como o sistema único de saúde, muita gente que não enxergava, e até o próprio Mandetta né? gente que não enxergava a importância desse sistema como um sistema que pode enfrentar as grandes dificuldades nacionais como um sistema que é quem alcança a população mais pobre então acho que isso é um elemento importante, e o outro a ciência, as pesquisas como algo fundamental para enfrentar essa crise que a gente está enfrentando então eu acho que é, a gente precisa se apoiar nesses, nesses dois elementos, nesses dois fundamentos, até para pressionar esse novo ministro da Saúde para ele não ir para uma linha absolutamente equivocada. Eu acho que eu vi uma matéria ontem no Jornal Internacional de que o Bolsonaro era hoje o único chefe de Estado do mundo que negava a dimensão e o tamanho do problema que é o coronavírus para o Brasil. Quer dizer, vergonhoso. O único chefe de Estado do mundo que nega o tamanho desse problema. Óbvio que o Trump nega também nos Estados Unidos, mas nega numa outra dimensão, um pouco diferente da do, do Bolsonaro. Investiu, até foi um pouco mais rápido que aqui, apesar de ser muito ruim, e também ter uma perspectiva negacionista. E aqui ele não demorou para pagar a renda básica, pelo que eu acompanhei no debate que vocês fizeram na Câmara. Foi muito importante a posição da esquerda na Câmara para aumentar para R$ reais esse valor, que ainda é insuficiente, mas já é um grande ganho político que... Foi batalha da esquerda na Câmara dos Deputados, então acho que foi importante essa posição. E agora ele começou, desde ontem, na minha impressão, a fazer um ataque direto à Câmara dos Deputados também como instituição, ao presidente da Câmara, como se ele fosse vítima de uma conspiração. Então ele sempre cria, né? Ele sempre cria uma, uma, uma cortina de um fumaça. Adversário. Um adversário. É. para fugir do debate, né? É. É considerar... Mas não é só isso, assim. Ó. Você considerar a lógica fascista? Ela não tem, não segue evidências científicas. Ela tem uma pós-verdade, constrói a sua própria verdade, ela está sempre assolando o discurso do ódio para se justificar e, ao mesmo tempo, é extremamente ególatra. Os fascistas são, são ególatras. Então, nós temos hoje o presidente da República que, em grande medida, destituiu o ministro da Saúde em função de uma, de uma, de uma popularidade que o ministro da Saúde adquiriu que ele não consegue adquirir. E, eu, veja, o Mandetta, Mandetta questionava muito... Você foi deputada com ele, né? Fui. Ele, ele votou a favor da Emenda Constitucional 95. Aliás, hoje, dia 17 de abril, nós estamos completando quatro anos de golpe no país, de ruptura democrática no país. Nós tivemos, há quatro anos atrás, nós tínhamos a Câmara se curvando aos interesses golpistas e tirando uma presidenta eleita honesta, sem crime de responsabilidade, para poder impor a sua agenda. E, em seguida do golpe, para os que achavam que uma ruptura democrática ela fica mesmada, nós fomos vendo que houve um esgaçamento do tecido democrático no país. Então, você vai esgaçando o tecido democrático. E, em seguida, vem o coração pulsante do golpe, que é a emenda constitucional 95. A emenda constitucional 95 teve o apoio de Bolsonaro, teve apoio do Mandetta, que fazia parte de um programa de um Estado mínimo para a população brasileira de naturalização das desigualdades, que é uma comorbidade. Tem várias comorbidades no coronavírus. A desigualdade social é uma delas. É uma delas. E aí esta, emenda constitucional 95, tirou mais de 22 bilhões em três anos da própria política de saúde. Então, política de saúde que está sob um congelamento. Ao mesmo tempo que você não tem despesas financeiras congeladas e tem muita celeridade do governo de apoiar as instituições financeiras, que liberou mais de um trilhão para os bancos, para que pudessem, inclusive, ter liquidez e emprestar para as empresas que te, para que pudessem pudesse ter recurso de capital de giro. E nós temos uma série de empresários é dizendo que o aumento da taxa de juros nos bancos para os recursos relativos a capital de giro, eles chegaram a crescer em 70%. E, ao mesmo tempo, você tem, portanto, é um ministro da Saúde que não dotou as estruturas de saúde estaduais, municipais, das condições necessárias, porque o governo federal, não credenciou UTIs, o governo federal não encaminhou respiradores, respiradores, o governo federal não encaminhou EPI, não testou e não estimulou o teste, E mais um ministro que sai e que cai né, pelos seus acertos. É, ele cai em função da defesa do isolamento social. Essa foi a grande polêmica que fez com que ele saísse. E por o presidente da República, como um bom fascista, é um bom ególatra? e não admite. Então todas as toda, todas as discussões políticas passam pelo crivo e pelo filtro de como lhe atinge. Então transforma uma crise desta natureza numa perspectiva de se fortalecer e passando pelo filtro do que vai lhe fortalecer eleitoralmente e fica sempre buscando justificativas, porque quando ele diz que é o isolamento social que está levando ao desemprego, ele busca se eximir da responsabilidade de gerar renda e assegurar empregos. Durante essa crise, nós tivemos a aprovação da medida provisória, é, é, da medida provisória 100, é, 905 na, na Câmara, e hoje não entrou na pauta do Senado, ela caduca, no próximo dia 20, ou seja, na segunda-feira, é importante que todas e todos possam pressionar o Senado para que ele não aprove essa medida provisória. Mas na madrugada, Fábio, na madrugada do dia, do dia 15, eles estavam apoiando a proposta. E essa medida provisória não tem relação nenhuma, né, Erika, com o coronavírus? É uma medida provisória não. que eles querem tratorar agora, que flexibiliza os direitos dos trabalhadores, né? É a chamada carteira verde e amarelo onde você tem a contratação de jovens, nós vamos ver que a medida provisória ela tem vigência imediata. Ela começou a vigir, portanto, no final do ano passado, em novembro. E se você analisar os dados de novembro para março, você vai, nós vamos ver que não houve uma queda no desemprego. O desemprego cresceu nesse período. Uhum. E tampouco houve uma variação substancial no nível de emprego da população que é diretamente atingida pela medida provisória, que são jovens de 18 a 29 anos. Então, portanto, ela não gera emprego. O que vai acontecer? As empresas vão querer retirar os trabalhadores que já estão é, no mercado de trabalho para colocar trabalhadores onde ela vai ter que pagar apenas 20% da multa de FGTS por demissão é, sem justa causa, que ela não vai ter nenhum, alguns tipos de encargos é, trabalhistas, que tem um limite salarial para esta, esta população, e mais do que isso, o relatório que foi aprovado, o trabalhador está hoje trabalhando com a carteira azul, com os direitos assegurados, Você, ele pode ser demitido, seis meses depois pode ser contratado, sem direitos, sem direitos. Então, veja, durante a pandemia, o, o governo, ele se utiliza desse quadro para tentar capturar essa angústia e impor uma pauta que foi uma pauta derrotada no Brasil pelos seus resultados. Não é verdade que o Brasil estava crescendo, o Brasil teve a retração do PIB. O PIB caiu para 1,1%. O Brasil convivia com quase 12 milhões de desempregados. E se você considerar é, desalentados, subempregados, enfim, nós vamos ter por volta de 50 milhões de trabalhadores, quase 40, por volta de 40 milhões de trabalhadores na informalidade. Então o Brasil não estava crescendo e veio o coronavírus e derrubou o crescimento do Brasil. Não é verdade. É um PIB de 1,1%, menor do que o PIB do ano anterior, um desemprego que persiste porque não é a retirada de direitos que assegura o emprego. Eles faziam essa discussão com a reforma da Previdência, depois fizeram com a reforma trabalhista, e não é, não é. É sempre um não, discurso é. de que, flexibilizando é. direitos trabalhistas, você vai garantir a, a, o emprego, né? É sempre esse debate que esses caras fazem. É sempre um debate para tentar se aproveitar da angústia da população em um momento de crise, para aí a sua própria agenda. E veja, precisa ter muito cuidado, porque nenhum deles fala em taxar grandes fortunas. Hum. Nenhum deles, nenhum partido novo que diz que é preciso que o mercado tenha uma inteligência autônoma, que a gente não viu na crise de 29, não viu na crise de 2008, <risos> e nem está vendo agora. Não tem racionalidade autônoma. O Guedes ele resiste a abrir mão de uma agenda de desconsiderar o Estado como propulsor do desenvolvimento nacional e como um instrumento de proteção da própria população. O Estado mínimo para a população de baixa renda e para os trabalhadores. Então, neste quadro, ele introduz a medida provisória, é, a medida provisória 905, para ainda aprofundar a retirada de direitos num processo que não se, se finda com o fim da pandemia, mas que vai permanecer, ou seja, é uma mudança estruturante na lógica austericida, na lógica contra a população brasileira, que permanece, para além do próprio coronavírus, com a Câmara funcionando virtualmente. Vocês sabem se estão também funcionando virtualmente, mas é. tem uma limitação muito grande. Para obstrução, para as minorias. Isso, de negociação, de discussão, uma série de elementos. Então, nesse período que deveríamos ter uma pauta absolutamente consensual, cumprindo uma função é, que o governo federal não cumpre, nossa, é a, a Câmara, o senhor Rodrigo Maia, é, lembrando a música do Chico Buarque, é, enquanto dormia a pátria-mãe, então distraída, é, sem perceber que era subtraída em, em tenebrosas transações, é, subtraída nos seus direitos. Foi isso que aconteceu na madrugada do dia 15. Então, portanto, é preciso que a gente também consiga impor a pauta estruturante, porque se a gente não começa agora a discussão de que país é necessário, de qual a da responsabilidade de uma elite, de um capital financeiro que é, não tem qualquer tipo de limite, que recebe as suas benesses do Estado e continua recebendo, só para você ter ideia, quando se aprovou na Câmara o orçamento de guerra para dar agilidade ao próprio é, governo, eles aprovaram juntos, junto a isso a, uma, a possibilidade do Banco Central com recursos públicos, comprar títulos podres de bancos e de outras empresas. Ou seja, aí o risco não vale. Aí houve um investimento, o investimento foi ruim, o Estado vai lá e compra o investimento ruim com recursos da própria população. Então, veja, é um governo que mostra a sua cara de forma muito intensa e que agudiza os aspectos fascistas da sua existência. Não, e eu acho que você está falando que alguns setores da economia a impressão que eu tenho é que eles querem faturar ainda mais na crise. Né? Não é Se assim, você olha um pouco a história das crises que a gente já viveu econômicas internacionais, os bancos são desses segmentos, que eles aproveitam as crises para faturar. Eu recebi uma, uma, uma denúncia agora nas minhas redes de, um, de uma pessoa falando que o, o BRB é, teria supostamente divulgado que estava suspendendo juros por três meses do, do consignado. Na verdade, ele está protelando e aumentando os juros de quem refinancia o seu o seu empréstimo na Câmara Legislativa, na semana passada, nós aprovamos um projeto que permite, com o um combate feito pelo deputado Chico Vigilante, muito duro, e toda a oposição, eu, deputado Arlete, deputado Leandro, deputado Reginaldo Veras, foi que eles simplesmente pegaram um recurso das empresas que prestam serviço para o Estado. Aquele recurso aprovisionado exclusivamente para os trabalhadores, eles pegaram esse recurso para as empresas mexerem com esse recurso com investimento, quer dizer, recurso para pagar férias, 13 terceiro e todos os encargos trabalhistas e as empresas terceirizadas que já davam muito calote lá atrás, com essa lei já não podiam dar porque esse recurso ficava retido. E agora esse recurso não vai ficar retido mais porque as empresas a partir de agora e vão poder mexer no dinheiro de antes, porque fizeram uma emenda absurda para botar a mão no dinheiro de antes, que é algo assim absurdo, assim, lamentável, como alguns setores da economia, mesmo alguns setores que não estão prejudicados necessariamente, como eles querem se aproveitar da crise que abate a população, que abate a população nas periferias para faturar mais, para ganhar mais dinheiro, e eles têm um astro no âmbito político, no poder legislativo, para poder fazer esse tipo de manobra absurda. Né? Então, lastro no legislativo federal para aprovar essa carteira verde e amarela, que é uma falsa Carteira que é uma carteira que não é verde e amarela, que ela é antipatriótica, porque ela é antipovo, totalmente contra a população que mais precisa dos seus direitos trabalhistas. E aqui no Distrito Federal também a gente vê que tem uma agenda em refluxo. O governador Ibanez começou lá atrás, e as pessoas estão falando muito aqui nos comentários, ele começou lá atrás uma política de confinamento, de isolamento social preventiva muito razoável. Inclusive nós, da oposição na Câmara Legislativa, fizemos vários gestos de colaboração, quando ele tomou medidas baseadas na ciência, na orientação dos epidemiologistas infectologistas aqui no DF, mas depois de uma reunião no Palácio do Planalto, o governador começa a recuar também nessas medidas aqui no Distrito Federal. Então a gente começa a se preocupar que daqui para frente essas medidas não sejam mais pautadas por critérios científicos e de proteção da vida e da saúde pública, é uma preocupação que nós temos. Porque a gente começou bem lá atrás... Isso tem trazido resultados na curva de evolução da doença aqui no DF, mas agora nos preocupa que essas decisões elas continuem sendo tomadas de abertura do comércio, de controle do fluxo de pessoas na rua, de abertura de certos setores estratégicos da economia, que de fato estão pressionando o governo do Distrito Federal, mas que essas decisões elas sejam tomadas com coerência científica e técnica, com base nos dados dos técnicos da Secretaria de Saúde, e não que isso não exponha a população e que não seja resultado da pressão do Palácio do Planalto e da pressão dos setores econômicos, que o governo do DF e o governo federal precisam ajudar esses setores econômicos, mas não podem sofrer essa pressão, sucumbir essa pressão para expor o conjunto da população da nossa cidade. Então essa é uma preocupação que eu vejo que muita gente colocou aqui também na live, que eu acho que a gente tem que comentar. É uma preocupação nossa no Poder Legislativo, eu... Arlete, o Chico, temos colocado isso na Câmara Legislativa, mas tem que ser uma preocupação nossa. Você, como nossa deputada federal, que tem feito essa defesa dos critérios técnicos e da ciência em nível nacional, essa também é uma preocupação nossa para o DF. Você está acompanhando isso também? Ah, com certeza. É, primeiro, é, é, esse processo todo nos mostra, dentre outras coisas, que a importância de você ter instrumentos, é, estratégias de desenvolvimento nacional ou desenvolvimento local, desenvolvimento da própria população, que significa as nossas empresas. E o que que no primeiro momento o que que fez o governo é o governo bolsonaro? Ele Guedes disse que a TV a pandemia, então vamos é privatizar a Eletrobras. Ou seja, a Eletrobras, que querem privatizar por 16 bilhões, ela deu 13 bilhões de lucro, deve ter ativos de 500 bilhões. E é fundamental para que você possa, inclusive, ter uma política de eliminação das desigualdades das desigualdades regionais, que o Brasil é um país com muitas desigualdades, onde as desigualdades foram sempre muito naturalizadas. Então, uhum. nesse sentido, é, você primeiro eles não, não conseguem esconder a importância de uma data prévia, de um BNDES, de uma caixa, ou seja, das empresas públicas, para que você possa, enfim, é, dar suporte ao momento que nós estamos vivenciando, como foi, na crise de 2008 e como o Estado tem uma importância fundamental para proteger a própria população. E segundo é que você começa a ceder a segmentos numa discussão que é muito falsa, porque é a discussão de que é preciso romper o isolamento para poder a economia é, não se desenvolver. Primeiro que a economia já estava em situação absolutamente vexatória no Brasil já estava nesta situação. E, segundo, que o que gera emprego, o que gera o desenvolvimento do país, é você ter um projeto para o próprio desenvolvimento nacional. É você ter, por exemplo, como aqui no DF também, ter cadeias produtivas, estruturadas, inclusive uma cadeia produtiva relacionada às demandas. Gente, eu acho que nós estamos com uma... Falhazinha no áudio da Érica. Voltou. Érica? É, não, é porque... Já, já voltou. Voltou? Voltou, voltou. Tá voltou assim Então pronto. Então aí é, você podia, neste momento, estabelecer as cadeias produtivas. Inclusive cadeias produtivas relacionadas à demanda da própria saúde. E nós estamos vencendo, portanto, um processo onde se cria uma, uma dicotomia falsa e onde mais ou menos o governo federal diz... Ou você vai para a morte e é ameaçado com o coronavírus, ou então é você vai perder o seu próprio emprego. É falso, o governo tem que dar estrutura, tem que assegurar renda, o governo federal e o governo local, e manter o isolamento para que a nossa estrutura de saúde tenha condições de suportar uma demanda que cresce. E é nesse sentido que nós estamos vendo, por exemplo, o quase, o quase colapso em Fortaleza, no Ceará, no Amazonas, e é preciso também atentar para segmentos da população que têm uma vulnerabilidade maior. É preciso ter, por exemplo, uma política para as pessoas em situação de rua. Com Para as pessoas em situação de rua, para que possam ser abrigadas, para que possam ter o atendimento necessário. E nos preocupa, sobre maneira, a questão dos presídios no Distrito Federal. Nós temos presídios que estão superlotados. Super lotados. Nós vamos, inclusive, fazer amanhã e eu queria te convidar para você participar, uma videoconferência às 14 horas para discutir com os familiares de preso as medidas que seriam necessárias para que nós possamos enfrentar esse processo. Primeiro que das únicas, é, um dos únicos direitos que são preservados ao preso é o direito à visita. É, já foi espaçada essa visita, era semanal, hoje é quinzenal, e essa visita está... É, é, é suspensa nesse momento. Nós não estamos questionando é, uhum. o fato de serem suspendidas as visitas em função do risco de infecção. Não é esse o questionamento. Mas o que nós buscamos e temos que assegurar é, primeiro, que as famílias possam levar os mantimentos que levam todas, toda, de 15, 15 dias, quando vão visitar os seus entes queridos, e que a própria direção do presídio possa higienizá-los e entregar aos próprios presos. Segundo, que não falte material de higiene, que não falte material de higiene e alimentação para os presos, porque a visita leva isso. Como ela não pode estar lá, então é preciso, primeiro, que ela possa entregar o material que ela leva e o que o presídio higienize e entregue para os próprios presos. Nós vamos fazendo inclusive, um projeto nesse sentido, para que seja apreciado nesse período de pandemia, mas também é preciso assegurar o direito ao contato com os advogados. Se não pode ser presencial, que seja por videoconferência, que seja de outra forma. E o direito do preso, inclusive, ter contato com os seus próprios familiares. Além disso, tem que testar todo mundo. Tem que testar todo mundo. Não pode testar só uma parte. Tem é, que testar dá. porque, veja... Você é tem são uma... muitos casos confirmados já no sistema prisional. Muitos né? casos. Você tem uma, uma cela que deveria ter oito pessoas e que tem 40, tem 50, sem iluminação natural, sem ventilação natural, sem uma lavanderia, por exemplo, as condições de higiene também são condições precarizadas. Então é preciso que haja uma política para evitar que nós tenhamos um processo descontrolado é, de, do, do, do coronavírus dentro do sistema prisional. Não vamos, fazer, vamos fazer esta reunião, nós estamos fazendo um projeto de lei, acho que era importante ah, que a gente pudesse trabalhar isso aqui também no Distrito Federal, é, para que nós possamos assegurar condições, não apenas para este caso, mas para processos semelhantes. Por exemplo, esse auxílio emergencial, ele deveria se transformar em verba, em auxílio eventual, e vai fazer parte, inclusive, é do leque de, é, de proteção que o SUAS carrega, porque uhum. não, não, não tem porquê você ficar é, pontualmente é, dando respostas a uma situação que pode se repetir, esperamos que não, mas pode se repetir com, ou por outros motivos. É importante dar é, condições dos auxílios, do auxílio emergencial, se transformar em auxílio eventual e que você tenha todo um protocolo, tem que mudar o protocolo dentro do presídio. O presídio tem que ter um outro protocolo, considerando as condições que nós estamos vivenciando. Então, veja... É... Não, a gente, Inclusive, Érica, sobre isso, a gente conseguiu algumas, algumas reuniões. Eu, os familiares dos presos, acho que têm feito uma pressão importante em relação a esse tema, porque são as familiares, as esposas, as mães, que têm conseguido ter o protagonismo e têm tido muita dificuldade de acesso à informação. E eu tenho falado sempre para todo mundo que nos procura, porque a gente, eu, você não temos a caneta na mão porque não somos os gestores, os juízes, quem delibera e decide, mas a gente tem um papel importante de pressão política em relação às mudanças necessárias nessa área. Então, assim, hoje, como não tem a entrada da Cobal, que é essa alimentação complementar que as famílias levam, essa, essa falta dessa alimentação tem um peso muito grande na vida de quem está apenado, para quem é interno do sistema prisional. Então, acho que é algo que o Estado precisa pensar nesse momento de uma contrapartida e eu acho que essa contrapartida é urgente. E outra coisa que eu acho que você já citou aqui e que a gente não pode arredar, dar um passo atrás, é o direito que, inclusive, é constitucional do contato familiar. Então, se não pode ter visita porque amplia o risco de contaminação, tem que ter telefone, tem que ter teleconferência, o Estado tem que viabilizar e tem que viabilizar com urgência. E tem um terceiro ponto que eu acho que também a gente precisa se atentar e buscar os caminhos para efetivar, que é o desencarceramento, que é o quê? Até para quem está assistindo a gente, é você liberar o máximo de pessoas possíveis, não é você liberar as pessoas de alta periculosidade, como alguns tentam fazer um terrorismo social, mas é você liberar quem está próximo de ser liberado, quem já cumpriu sua pena completa, é você liberar quem está aguardando o julgamento para ser liberado, aqueles que podem progredir para outros regimes abertos, serem abertos, é isso que é preciso fazer, porque esse momento, esse segmento enorme, você imagina, nós temos 17 mil presos e temos menos de 8 mil vagas aqui no Distrito Federal, dentro dos presídios, temos 17 mil presos, então aquilo vai contra qualquer recomendação da Organização Mundial da Saúde, qualquer diretriz de preservação da dignidade humana das pessoas. Então, assim, é, assim não dá, não existe plano de contingência para o sistema prisional que não passe pela liberação de uma série de grupos hoje que têm condições já para progredirem para outros regimes. Então, acho que é algo também que nós precisamos, assim, colocar nessa lista de reivindicações, eu, essa semana, conversei com o doutor Adival, que é o subsecretário do sistema penitenciário, levando algumas das demandas. Eu imagino que você tenha falado com outras autoridades também. A gente tem, via Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, recebido muitas demandas e levado essas demandas, provocado o Conselho de Direitos Humanos, provocado a, a vara que cuida disso no Poder Judiciário, provocado o Ministério Público, porque é, uma, é um segmento da sociedade que eu acho que é absolutamente invisibilizado, que as pessoas... Muitas vezes não tem empatia, isso é um absurdo. São seres humanos que a sociedade está colocando num regime específico para serem ressocializados ressignificados, e a gente precisa dar resposta e respeitar a dignidade dessas pessoas. E mais, dar o direito à informação às famílias. Uma mãe, uma esposa, uma companheira, um irmão, uma irmã, não pode ficar aqui fora de casa sem nenhuma informação sobre o seu ente querido que está lá dentro do sistema prisional, sem saber se ele está contaminado, se ele está bem, se ele está mal nesse momento de incerteza. Então, acho que é um tema muito importante e eu acho que nós temos que fazer uma força-tarefa, e com certeza, para atuar junto dessa temática no DF, além de outras que você citou. A assistência social ela é fundamental e o DF está atrasado ainda com benefícios antigos, porque não tem conseguido pagar, então falta celeridade e a gente tem que pressionar. A, a política, o programa feito para a população de rua, que é o, foi aberto alguns, algumas ampliações, uma delas aqui no autódromo, para 250 vagas, se eu não me engano, ainda é insuficiente, né, para garantir a alimentação da população em situação de rua, garantir benefícios complementares para quem está no DFC Miséria, para quem já recebe o Bolsa Família e está no Cade Único. Então, assim, acho que isso é muito, muito importante a gente lutar para que esse tecido de políticas sociais, que são importantes e fazem diferença na vida das pessoas que mais precisam, funcione. Eu acho que essa... Essa é uma batalha que a gente vai ter que dar daqui para frente, né? É com certeza, sim, nós é, é, elaboramos esse projeto de lei, Eu acho que a gente pode também fazê-lo aqui através do seu mandato aqui, é, ah, no Instituto Federal, mas é, elaboramos o projeto de lei, temos uma série de reivindicações que precisam ser é, escutadas pelo próprio governo e é preciso colocar no lugar do outro. O governante que não se coloca no lugar do outro Que nega o outro Que nega o sofrimento, as esperanças O outro é um governante Que não merece governar a cidade Ou que não merece governar o próprio país Então, portanto, se colocar no lugar Do outro, das famílias Que estão absolutamente angustiadas Dos presos, os que estão Em regime de internação E que têm como único direito Ainda restante, ainda que Espaçado, porque nós entramos na justiça Contra o espaçamento das visitas visitas de 15 15 dias. Tem um projeto de lei nesse sentido também para assegurar que as visitas elas se deem semanalmente é, em todo o Brasil, isso acontece ou praticamente em todo o Brasil. Aqui em Brasília elas estão de 15 15 dias e às vezes de 21 e 21 dias se o preço ainda não tem sentença. Mas que nós possamos assegurar ou entender a angústia e o sofrimento. As pessoas que cometeram algum tipo de delito, elas têm que ser responsabilizadas, mas elas não podem ser desumanizadas. Elas não podem ter todos os seus direitos violados. E nós sabemos das condições absolutamente aviltantes dentro do sistema prisional. Então, nesse sentido, é que nós vamos fazer. Aliás, vai ter inclusive um duitaço agora às 15 horas que é Conteg SOS. É, SOS convite nos presídios para que ah, as pessoas legal. possam é, se posicionar e para que nós possamos ter um diálogo. Até porque é uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que, para que é, se avalie as pessoas que estão no semiaberto, se As que estão no semiaberto, elas, via de regra, já estão o dia na inteiro rua. em convívio com a sociedade na rua e elas apenas dormem no presídio. Por que que essas pessoas, é, se o presídio não dá segurança para que essa pessoa possa ser é, infectada, para que ela não possa não ser infectada ou não infectar outras, por que não assegurar a avaliação para que essa pessoa possa ser liberada? Nós vamos, inclusive, ter uma, uma, uma conversa, uma live, com o defensor público também, é, no próximo... É, na segunda-feira, para discutir com ele essas medidas também. Então, acho assim, que esse é um aspecto do uhum. que é está dado e é um aspecto de muita importância, porque são 17 mil pessoas que são invisibilizadas, é como se entrasse dentro do sistema prisional e passassem a não existir mais. E que são é, rompidas na sua, na sua dignidade, ou têm rompido a sua dignidade quase todos os dias. Então, é preciso ter uma política específica, com protocolos específicos, como é também preciso ter uma política para a população em situação de rua e outros segmentos que carregam uma vulnerabilidade maior. Nós apresentamos também na Câmara um projeto para termos uma política própria para as mulheres porque é um uhum. aumento da, da violência, da violência né? doméstica em função do confinamento, do isolamento, que é necessário, que tem que ser mantido, mas é preciso que, que, as, que as mulheres elas possam ter, primeiro, renda assegurada. E é preciso que as mulheres vítimas de violência também tenham direito aos, ao, ao benefício da renda emergencial, porque nós sabemos que, às vezes... E a autonomia financeira também é também um elemento importante para a autonomia é, das mulheres, a sua emancipação, inclusive com relação às situações de violência. E há é todo um procedimento para que as mulheres possam denunciar, possam ter inclusive espaços de fala e de escuta, ainda que sejam virtuais, para que possam falar do seu próprio sofrimento. Então, portanto, é preciso analisar, é na sua globalidade, que nós estamos vendo hoje, é que nós tivemos é, o ministro da Saúde demitido no dia de ontem porque disse que faltou a modéstia, que virou estrela, coisa que fala, o presidente que fala do direito de ir e vir, mas o direito de ir e vir em contraposição à própria orientação da Organização Mundial de Saúde e para se isentar da responsabilidade de assegurar renda e assegurar emprego e assegurar que nós tenhamos a, a, o isolamento sem que isso signifique que nós tenhamos a própria fome. É, é preciso, inclusive, ver que a celeridade que o governo teve para liberar recursos para os banqueiros não é a mesma que ele está tendo para liberar os auxílio emergencial. Auxílio emergencial. Ontem nós conseguimos aprovar é, a, a, a não exigência do CPF para que as pessoas tivessem direito ao auxílio emergencial. Eu lembro muito do Betinho, sabe, que ele dizia que quem tem fome tem pressa. É Betinho cantado nas, na música de João Bosco, né? do Brasil equilibrista, do bêbado equilibrista, que dizia é, a volta do irmão do Enfio, de tanta gente que partiu, Betinho, que foi exilado e que retorna ao Brasil e que desenvolve uma das mais profundas campanhas de solidariedade, dizia quem tem fome tem pressa, e quem tem fome tem pressa, mas parece que o governo aposta no caos, porque o caos pode legitimar saídas que são saídas mais, é, mais ditatoriais e mais... Autoritárias. Né? Autoritárias do próprio governo, que tem uma verve autoritária. Um presidente que fala do direito de ir vir mas que não dá o direito real de ir e vir, porque um governo que é LGBTfóbico, que é misógino, que é sexista, é, ele não dá o direito à liberdade, o direito à cidade, a liberdade das pessoas irem e vir com integridade, porque eles estão sempre ameaçadas pelas armas. E ali é bom lembrar o Papa Francisco, quando ele dizia: Nós não precisamos de fuzis, nós precisamos de pães, nós precisamos de fuzis, nós precisamos de alimento, eu diria. Alimento não só para o corpo, mas alimento para a alma, para a solidariedade, para olhar o outro, para entender a construção de um Brasil mais justo e mais solidário. E é preciso também que a gente entenda o nível de preocupação que temos com a própria fala do novo ministro da Saúde, ministro que não uhum. tem experiência em gestão pública, que ele já vem como resultado de uma polêmica acerca do isolamento social. Então, ele já é indicado em função do caráter ególatra do próprio presidente e da sua necessidade de impor a discussão do, isolamento, do movimento do isolamento social. Então, ele já entra com premissas que são premissas extremamente perigosas para o país. E olhando um vídeo é que ele fez algum ano, em 2019, se não me engano, ele dizia, não, não, se não tem recursos, a gente tem que optar em quem vai viver, e em quem vai morrer. E talvez seja melhor assegurar a vida de um adolescente é do que vai ter mais tempo adiante, do que a vida de um idoso. Como é que se hierarquiza a vida? Se não tem recursos, é preciso que se criem os recursos. E por que não se taxam as grandes fortunas? E por que o Brasil é um dos únicos países do mundo que não taxa lucro e dividendos? Então, portanto, se não tem recursos, por que não se desconstrói a Emenda Constitucional 95, que retirou 22 milhões, é ou mais do que isso, de recursos da saúde? E por que não se constrói, portanto, um país onde nós não tenhamos a maior parte do orçamento brasileiro ou grande parte do orçamento brasileiro gafado por serviços e juros de uma dívida que nunca foi auditada. Que, embora a Constituição diga que é preciso auditar a dívida do Brasil, a dívida pública, não teve auditoria. Você não sabe como você está pagando e para quem você está pagando essa dívida. Então, veja, são todas essas discussões que a gente é não, e... que nesse momento. É, o que eu, quando eu vejo eles falando que não tem recurso para enfrentar essa crise, eu lembro que nós estamos num um país que tem ainda muitos bilionários. Né? E a existência desses bilionários em si já é uma excrescência. É uma coisa que o Bernie Sanders, agora que foi pré-candidato pelo Partido Democrata a presidente dos Estados Unidos falava muito, a existência dos bilionários em si já é uma contradição enorme, porque como é que existem bilionários enquanto a maior parte da população vive numa situação de pobreza, de falta de emprego? Antes dessa crise, a gente já tinha aqui, Érica, 320 mil desempregados no Distrito Federal, aonde que nós vamos parar? O Estado precisa colocar mão para funcionar as políticas sociais, precisa acelerar, para que as políticas de renda básica, tanto o GDF quanto o governo federal, funcionem, para que as rendas complementares, auxílio emergencial, excepcional, possam chegar nas pessoas, para que as cestas de alimentos cheguem para todas as 200 mil pessoas que hoje já estão cadastradas no Cade Único, pelo menos uma cesta de alimento por mês para essas pessoas, fora os outros benefícios. É o que a gente tem exigido para poder enfrentar o tamanho gigante dessa contradição. A gente precisa de um plano de contingência, que a gente já tem na saúde. A gente precisa de explicações do governo de como é que essa abertura vai ser feita e se ela é pautada em dados científicos e se ela atende às condições de proteção à saúde e da vida da população. E a gente precisa também de um plano de contingência ousado respeitoso os direitos para a população mais pobre, que é um plano de contingência na assistência social. Então, acho que isso, esses, esses são pilares, como você já falou, assim, que são fundamentais para depois a gente se recuperar o momento é de pensar na preservação da vida das pessoas e o Presidente da República é tão irresponsável mas tão irresponsável que a prioridade dele foi alimentar o seu ego demitindo o Ministro da Saúde né alimentar seu ego alimentar o gabinete do ódio alimentar aqueles que acham que a terra é plana e negam a ciência então isso é muito absurdo. E o discurso dele é um discurso que reverbera, que tem uma consequência muito grande em outro assunto que a gente falou aqui, que é no sistema prisional, porque é o discurso do bandido bom, bandido morto, que é o discurso do Bolsonaro, que ele repete isso. Isso acaba tendo uma certa adesão na sociedade, que é muito ruim. Nós queremos que as pessoas sejam ressocializadas, responsabilizadas pelos erros delas, mas tratadas com dignidade, ressocializadas, uma sociedade pautada pela solidariedade, pela generosidade, e não por esse espírito do ódio, né, que esse gabinete do ódio, mas esse presidente da República alimentam, mas sim pela a solidariedade e a generosidade como algo que motiva e, e, na verdade, pauta a nossa socialização como seres humanos. Então, é muito absurdo esse discurso que reverbera nessas áreas. Eu acho que essa nossa luta aqui no Distrito Federal ela vai ser muito importante no próximo período, em defesa dos apenados, dos internos do sistema prisional, da assistência social em defesa das políticas sociais que cheguem nas pessoas, desde a aprovação na Câmara Federal, como vocês já têm feito uma grande batalha, até o concreto aqui, a gente ajudar na Câmara Legislativa com esse trabalho de digamos, de vereança que a Câmara Legislativa tem, para a gente poder também ajudar na efetivação desse direito. Estamos aí nessa parceria super, a, super à disposição. E eu acho que é isso, né? Acho que a gente tem que continuar nessa batalha. Eu acho que nunca a história nos colocou num momento tão desafiador, de necessária mobilização e a gente está em confinamento. Então, a nossa mobilização é pelas redes, é pelos panelaços que têm se mostrado tão expressivos, espontâneos na sociedade contra esse presidente e contra um programa que é antipovo, ou seja, um programa que retira o direito do povo até na crise, não se preocupam com a saúde, com os direitos do povo, mas se preocupam com os interesses econômicos daqueles que sempre ganharam e continuam ganhando. Então, acho que o nosso desafio... Como parlamentares, eu aqui no âmbito distrital, você no âmbito federal, acho que é fazer essa batalha continuar firme, né? Firme em defesa do povo, firme em defesa dos direitos, firme em defesa dos direitos humanos, apesar das limitações e das contradições que a gente vive com o isolamento social, que é necessário nesse momento para conter o coronavírus e superar, né? Para a gente poder superar esse momento, a gente precisa do isolamento social, para cuidar da vida das pessoas. Não é isso, Érica? Você tem absolutamente razão. Agora, olha a equação que nós estamos vencendo hoje: é um governo federal que diz que é uma pauta bomba apoiar estados e municípios que estão enfrentando na ponta toda a crise sanitária, a crise econômica, a crise social, ao mesmo tempo que propõe o cumprimento do isolamento. Isso vai fazer com que nós tenhamos um nível de pessoas infectadas absurdo, que não dá qualquer tipo de suporte ao, aos estados e municípios para o enfrentamento na crise sanitária, ou seja, com respiradores, com EPIs, equipamentos de proteção individuais, com UTIs, enfim, com testes. E um país que está é, gastando... Né, é, Deve ser por 2%, 2 do, do, do PIB apenas. Quando você tem países que estão gastando é, 15%, é, 10%, porque a preocupação maior nesse momento é segurar a vida. Com segurar certeza. a vida significa segurar as condições de atendimento às pessoas, da área da saúde, mas, ao mesmo tempo, assegurar a sobrevivência dessas pessoas, a dignidade das pessoas, nos vários segmentos que nós temos numa sociedade extremamente desigual. Então, nesse sentido, nós já vimos já com o um sistema de assistência social absolutamente precarizado, precarizado, pessoa, equipamentos da assistência social sem profissionais em quantidade suficiente, ao mesmo tempo os recursos não chegando para as pessoas, os recursos de é, os auxílios sociais não chegando para as pessoas, esse processo obviamente se agrava com toda a crise. Então, a crise também ela serve para mostrar a face desse governo é mostrar a ausência de preocupação deste governo com o próprio país. A manutenção de um discurso de ódio, de discurso contra o outro. Qual é o sentido de, no presidente da República, é demitir é, um ministro em função do isolamento social colocar um outro ministro que diz que às vezes a gente tem que escolher quem vive ou quem quem ou quem morre e hierarquizar as pessoas e em seguida se dirigir contra o presidente da câmara é o presidente da câmara em função do apoio aos estados e municípios uma das boas coisas que a câmara fez foi assegurar uhum. os recursos para os estados por município os municípios os estados estão sem condições sem condições de sobrevivência, porque a arrecadação caiu, porque o aumento da demanda aumentou, seja na área social, na área econômica e na área da saúde, basicamente. Então, veja, é uma pauta genocida, é uma pauta contra o povo brasileiro. Então, nesse sentido, é que é importante que nós possamos aproveitar esse momento para fazer reflexões sobre quem é que provoca tantos mazelas na sociedade brasileira. E nós não precisamos do discurso do ódio, nós não precisamos não, não. É, da, é, de, de, das ameaças à democracia, que são recorrentes, recorrentes. Um presidente, como é que o presidente vai defender a vida se ele é, aplaude torturadores? Como é que ele pode defender a vida se ele diz que os que pensam diferente não têm que existir? Que as pessoas que amam diferente não têm que existir? Que as pessoas que são diferentes não podem existir? Então, veja... É, não é um presidente que está apenas mostrando a sua própria face. Então, são desafios imensos. Acho que a gente deveria é, trabalhar muito em parceria nesse momento, na esfera com distrital contra a esfera federal. É importante estarmos amanhã fazendo essa discussão com os familiares de presos para que nós possamos tirar uma pauta, para que nós possamos olhar para o segmento da população que não pode perder a sua humanidade, que tem sido ameaçada e que tem sido ferida todos os dias. Mas, para além disso, assegurar celeridade no pagamento dos auxílios. Celeridade, celeridade. As pessoas dizem, está ah, em análise, está em análise. Agora, é, ontem, saiu a notícia que mais de 6 milhões de pessoas que solicitaram os, o benefício ou o auxílio nesse período, é, foram, tiveram essa solicitação negada. Sem que se saiba direito por quê. Por quê? Então, veja, não tem porquê você ter esse nível de crueldade do governo, de aproveitar-se desse momento para precarizar as relações, para abrir é, é, vagas no mercado de trabalho sem direitos para tirar as pessoas que têm direito desse próprio, desse próprio mercado de trabalho, se aproveitar dessa pauta para poder estar permanentemente é, entrando numa discussão de criar adversários para criar cortinas de fumaça para sua própria incompetência. Nós precisamos de soluções para o Brasil. Soluções. Uhum. Não é o momento de pensar em contenção de despesa é o momento de gastar o que for necessário gastar, para que você possa assegurar as vidas, enquanto você não tem, como eu disse, não tem 3% do PIB investido em todos os auxílios. Agora o governo quer fazer um projeto, ou está, está em discussão na Câmara, melhor dizendo, um projeto sobre apoio às pequenas e às microempresas, que destina um recurso que é muito insuficiente para essas empresas, que são as que mais empregam, no Brasil. Então, portanto, é preciso olhar as pessoas como pessoas, fazer com que nós tenhamos uma sociedade onde todas as vidas importam. Não tem vida que importe menos do que outras, todas as vidas importam. É a vida de quem está em situação de rua, a vida de quem está no sistema penitenciário, a vida das mulheres, a vida da população LGBT, a vida dos negros, a vida das crianças, a vida. Todas as vidas, elas importam. E nós não podemos permitir que se naturalize essa hierarquização das vidas tem vidas que são mais importantes do que outras. Isso é lógica fascista. Isso levou a milhões de pessoas serem mortas nos fornos crematórios, nos campos de concentração, porque eram, eram pessoas, ou judeus, ciganos, comunistas, homossexuais, testemunhas de Jeová, enfim, que foram vítimas dos campos de concentração. Por isso, no dia de hoje, Fábio, me dá muita... É, emoção, porque quatro, era quatro anos atrás. Uhum. E quando nós chegamos na Câmara, no dia 17 de abril, é com a batuta do Cunha, porque o Cunha queria que o PT votasse pela sua absolvição do Conselho de Ética para poder não aceitar o pedido de impeachment. e Como a gente disse que era preciso investigar e que era preciso ir adiante em todas as denúncias de corrupção, ele acata o pedido de impeachment, sabendo que ele não tinha lastro na própria Constituição, engendra um golpe que está, está invadindo as nossas vidas até hoje. E a, a, a, eu lembro que, mais ou menos essa hora, nós chegamos, estávamos discutindo, e ali a gente discutia sabendo qual seria o resultado da sessão que aconteceria à noite, que era um domingo, onde as pessoas tinham mais dificuldade é, de estar... É, de estar acompanhando e tal, num domingo, e ali naquele momento nós tivemos o começo disso tudo que nós estamos vivenciando hoje, de um governo que é muito rápido no atendimento das reivindicações dos banqueiros. Agora, recentemente, essa emenda... Essa medida provisória de 905 ela aumenta a jornada de trabalho dos bancários. Um banco como o Itaú demitiu 7 mil pessoas há pouco tempo atrás, antes da pandemia, demitiu 7 mil pessoas. É um Os cinco maiores bancos desse país lucraram mais de 100 bilhões e mesmo assim eles acham Não que, um que podem aumentar a jornada bancária, que significa demissão da categoria bancária, como haverá demissão dos trabalhadores que hoje estão contratados porque serão substituídos por os gamas. ainda que o governo diga que isso não vai acontecer, ele flexibiliza e precarizou os instrumentos de fiscalização para assegurar o emprego de quem já está empregado. Então, precisa assegurar renda, assegurar os empregos, assegurar as condições de saúde, assegurar que tudo isso é precisa do isolamento social para que nós possamos... O isolamento social precisa de renda, precisa de que assegure o, o, o emprego e o isolamento social é um espaço para que nós possamos ter recursos para a saúde, para que nós então, possamos, você... enfim, superar esse momento no povo que é muito resiliente, muito resistente e um povo que vai resistir a Jair Bolsonaro e vai fazer com que nós tenhamos... Não, e você lembrando democracia. do... E você lembrando dos quatro anos atrás, quando teve aquela votação vergonhosa na Câmara, eu lembro como a gente ocupou aquele gramado para se movimentar, se mobilizar, como o Brasil chorou aquele ano, que parece que a gente já previa o que viria pela frente, que seria um dos piores governos da história desse país contra os direitos dos trabalhadores. Então, acho que o que a gente está vivendo hoje é consequência, sem dúvida, daquele processo que a gente viveu lá atrás, que é um processo contínuo de golpe, que vai contra os direitos, a dignidade das pessoas, mas contra as garantias democráticas, a favor do autoritarismo, do crescimento de uma agenda autoritária nesse país. Érica, valeu demais aqui pela parceria, pela live, pelo papo. É, espero que você fique bem nesse isolamento, que eu sei que, na verdade, é um, é um semi-isolamento e um isolamento que você tem muito trabalho. A gente acaba aqui em trabalho remoto, sessão remota, é muito mais desgastante, as articulações são mais difíceis, a movimentação e a mobilização é muito mais difícil, mas eu acho que em parceria também a gente vai conseguir fazer muita coisa em defesa da assistência social, em defesa da, do, do respeito à dignidade dos apenados aí do sistema prisional do Distrito Federal, contra esse governo Bolsonaro que ataca os direitos dos trabalhadores e não tem a menor preocupação com a saúde do nosso povo. Valeu aí pela parceria, pela live, a gente continua se encontrando aí nos próximos dias,